Olá gente, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, queria dizer para vocês aqui no meio dessa natureza é, a importância das nossas águas. É, as águas do planeta ficam alteradas com a lua cheia, com outros fenômenos, com os eclipses. Imagina você que é 80% 85% água, esse número ninguém tem exato, né? O que, que acontece aí dentro de você? É claro, é óbvio que nós somos afetados por essas intervenções que a natureza, que o cosmo traz nas águas. Isso diz diretamente respeito ao nosso corpo emocional. Nós somos um corpo físico. Essa literatura é uma, uma literatura mais científica, tá, gente? Não é a espírita que fala do duplo etérico, É a cartografia da consciência, é uma matéria que eu leciono. Ela fala que nós somos um corpo físico, um corpo energético, onde estão os chakras. E o próximo corpo, importantíssimo corpo, como todos são importantes, é o corpo emocional. É esse corpo que plasma os resultados da nossa vida. Tudo aquilo que a gente sente, a gente é. Tudo aquilo que eu penso, nem sempre me traz uma realidade. Então, todas as visualizações criativas, as manifestações, as mentalizações, não vem da mente, apesar do nome, né? vem da emoção. Então, qual é a dica primeiro? Se você deseja muito algo, visualize você se sentindo agraciado, você se sentindo cumprimentado pelas pessoas, é, parabenizado. Sinta o prazer dessa conquista. Isso vai dar muito mais resultado do que você mentalizar. Claro que a visualização também é importante, você se visualizar nessa conquista. Essas águas são influenciadas o tempo todo E nesse momento a energia está muito forte É um momento muito importante Daqui para o final do ano A gente sentir aquilo que a gente quer Tá bom? Eu canto sempre nas minhas palestras, nos meus cursos A música do Léo Ortez que diz sobre as águas, né? Vou terminar com esse trechinho dizendo assim, ó. Iluminai minhas profundas águas para eu decifrar Mistérios de meu mar. Ilumina, ilumina, conscientiza, expande. Para a gente decifrar os mistérios da vida. A serviço de Algo Maior, Paulo Sérgio Oliveira. Diretamente de São Francisco Xavier, a cidade que eu amo. Assim falei, Raul